E no episódio 7 de Wandavismo tivemos um comercial totalmente bizarro. Eu tô falando do comercial do Nexus, e fica aqui comigo nesse vídeo, que você vai entender tudo que está escondido por trás desse comercial. Fala jovem herói, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia, e você está no canal que conta a história do seu personagem favorito, e estreou o episódio 7 de WandaVision, que me deixou a semana toda ansioso para ver, e graças a Deus esse episódio foi incrível. Esse episódio esclareceu muitas dúvidas que a gente tinha sobre a série, muita coisa que eu queria descobrir eu acabei descobrindo, e você vai descobrir uma das coisas mais secretas desse episódio, o comercial Nexus. Mas pra isso, você tem que se inscrever aqui embaixo no canal. A gente faz vídeo todo dia, a gente tá fazendo uma maratona de vídeos sobre WandaVision, te explicando tudo sobre a série. Então se você quer entender sobre WandaVision, se inscreve aqui embaixo no canal, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui, eu tô trazendo muito conteúdo bacana, muito conteúdo interessante, e você vai curtir. Dito isso, vamos começar falando sobre o que acontece no comercial do Nexus, já que ele tem algumas referências ocultas que a gente tem que prestar atenção no que fala o narrador. O nosso comercial vai começar com uma mulher depressiva, sozinha, que vai receber uma sugestão miraculosa, utilizar um remédio chamado Nexus, e esse remédio promete que vai resolver todos os seus problemas. E preste atenção que o diálogo sobre o que é o Nexus é no mínimo bizarro, já que tem até mesmo uma referência que você está sendo uma âncora dos problemas que eles estão vindo para você. O curioso é que nos quadrinhos da Marvel também existe esse nome, Nexus, e são o nome de duas coisas dentro do universo da Marvel Comics. A primeira coisa que significa Nexus é Nexus of All Realities, que seria algo mais ou menos assim, vamos tentar explicar um pouquinho, como se fosse uma porta de acesso para o Multiverso Marvel. Seria onde fica armazenado todos os universos e onde você pode ficar se transportando entre realidades. Então existe um lugar na Marvel chamado Nexus e ele funciona como assim. Voltando agora para a nossa série, temos que ver o comercial tendo essa informação em mente que quando dizem que você pode resolver todos os seus problemas e fazer com que eles desapareçam, pode ser que Wanda tenha ido para outra realidade, ou pior, criado outra realidade, como a gente está vendo na série, já que as pessoas de Westview têm uma vida completamente alterada quando chega a Wanda e o Visão para aquela localidade, já que a Wanda está controlando tudo. Então talvez Wanda tenha criado uma realidade, e essa realidade pode ser a porta de acesso que Dormammu pode utilizar para vir para o nosso mundo que a gente tem que lembrar que o Mago Supremo está protegendo a Terra, mas ele só protege o que ele sabe que ele existe. E quando Wanda abre uma nova porta para outra realidade, pode ser que Dormammu chegue ao nosso mundo trazendo um caos completo. Porque vale destacar que agora a gente não tem os Vingadores completos. E essa vai ser uma ameaça muito forte pro Doutor Estranho tentar combater. O segundo ponto que a gente tem na série, e também nos quadrinhos da Marvel sobre o que seria Nexus, é que Nexus seriam pessoas que funcionam como a âncora da realidade. Lembra naquele comercial que no final tem dito, o mundo não gira em torno de você, ou será que gira? Pois bem, nos universos da Marvel, existem alguns personagens que os eventos giram em torno deles, eles são como se fossem o centro do universo, e todas as outras coisas acontecem em torno deles. No universo da série que a gente está vendo agora e dos filmes, é semelhante ao universo dos quadrinhos da Marvel regular, onde a âncora de todo o universo, onde todas as coisas acabam acontecendo, é a própria Wanda. Então não é estranho a gente pensar que tudo isso está acontecendo em torno da Wanda, e por isso ela seria o nexus da nossa realidade. Por isso esse nome na série, Nexus, porque mostra que a realidade está sim se moldando em torno da Wanda, mostrando o quanto ela é uma personagem extremamente poderosa. Bem, jovem herói, esse foi o vídeo de hoje onde eu tentei te explicar um pouquinho sobre esse bizarro comercial do Nex. E você também tem que prestar atenção nos efeitos colaterais, porque eles vão dizer como que a Wanda tava no nosso episódio 7, completamente arrasada e destruída. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. E se você gosta de WandaVision, cara, deixa aquele like aqui e vai assistindo os nossos outros vídeos de WandaVision, porque eu tô fazendo muito vídeo sobre essa série, eu tô gostando muito de WandaVision e tô trazendo muito conteúdo bacana para você. A gente se vê na próxima, um duplo H pra você e um ex cataplash